Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai responder a questão de número 28 tá? da prova 10 de 82 Onde a gente vai falar aqui pessoal sobre dízima periódica e fração, é, número misto, beleza? Então é uma questãozinha tranquila que faz... é interessante né? a gente relembrar, fica aí Bom, vamos lá, quem não viu ainda, é interessante, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá pessoal? É onde é, você vai assistir a aula sobre... É, as dízimas periódicas, que eu fiz uma aula bacana com várias informações, é, dízimas de vários tipos ali que podem cair na prova, tá bom? Então vamos resolver a questão, já vou mostrar aqui para vocês, e ela diz o seguinte, ó. É, efetuando 0,333 uma dízima bonitinha aí para a gente resolver, 0,333 reticências aqui, mais um dois terços, é um número misto, que tem a parte inteira e a parte fracionária. Encontramos pessoal neste vídeo, né? Onde eu trabalho com dízimas periódicas, eu mostrei para você que a gente precisa pegar a parte peri a parte que está se é, é, repetindo, é né, o período, no caso, que é o 3 aqui. Esse 0,333 ele poderia ser escrito assim também, ó 0,3 e ó um tracinho em cima que é para dizer que o período é 3. Então, o número que se repete aqui é o 3. Eu vou pegar ele e dividir por tantos noves, tá? A quantidade de noves vai ser igual à quantidade de números que se repetem no período. Por exemplo, se fosse 0,3535, o período é 35, né? Eu ia colocar 35 aqui e dois noves aqui embaixo. Só que como tem um valor apenas se repetindo, então é apenas um nove, tá bom, pessoal? Fica a dica. No vídeo eu explico muito esses detalhes aí. Mas quem aqui, ó, eu tenho um número misto. Como é que eu transformo esse número misto em uma fração? O denominador vai ser o mesmo, tá? O numerador vai ser quem? Ó? O produto de 3 por 1 e o resultado eu vou somar aqui com o numerador. É isso aí. 3 vezes 1 é 3, 3 mais 2 é igual a 5. Transformei meu número aqui. Bacana, tá? Agora, eu só posso somar é, frações quando elas possuem o mesmo tamanho. É isso que eu falei lá na aula de frações, né? Da nossa playlist de matemática básica. Então, eu tenho aqui algo que foi dividido em 3 partes e algo que foi dividido em 9 partes. Eu não consigo medir isso. Quando eu somo 1 com 2, então 1 é inteiro, 2 é inteiro. É 1 inteiro também. Então, eu consigo somar. 2 e 1 é 3. Fração é a mesma coisa. Eu não posso somar nada que tenha pedaços tamanhos diferentes. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou multiplicar isso aqui por 3 para ficar igual ao 9. Só que tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador também. Então, eu tenho aí ó, 3 nonos somados. Aí, pessoal, 5 vezes 3 é 15. E 3 vezes 3 é 9. Observe que essa fração continua sendo, tendo o mesmo valor. Porque ó, 3 dividido por 3 é 1. Eu só mudei o quê? A forma dela se expressar. Tá bom? Então eu tenho agora coisas do mesmo tamanho, números do mesmo tamanho. Eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. 15 mais 3 é igual a 18. E 18 dividido por 9 é igual a 2. Vamos ver se o resultado é esse. Então seria aí a letra A. Muito bacana, pessoal. Eu achei bacana também trazer essa questão para vocês. Porque a gente. Precisa relembrar, né, para quem não está estudando essa parte da matemática básica, precisa relembrar esses conceitos básicos que precisa estar tá aí na sua caixa de ferramenta. Fica ligado ou fica ligada. A gente se vê na próxima aula. Valeu!